Aqui as experiências são muito legais Estamos criando uma base de CPGO 4 sintético Para nós fazer muito sucesso Tchau Lucy, volta amanhã Eu também vou tomar isso para ver se funciona e tentar pegar a luz para aplicar o antídoto nela.